Belezinha por aí, galera? Como é que tá? Tudo em cima, tudo em ordem, tudo susto, tudo beleza, tudo firmeza. Espero que tudo tranquilo por aí. Outro vídeo aqui para vocês, trazendo mais conteúdo. E como sempre, pessoal, a ideia é que você veja primeiro este vídeo com a explicação de outro vídeo, que eu vou deixar aí o link na descrição, ok? Então, basicamente, esses vídeos que eu gravo aqui é trazendo conteúdo, né, palavras e expressões de outro vídeo. Eu vejo esses vídeos em português de outros canais feitos para brasileiros, extraio várias palavras e expressões que eu acho relevante para ensinar para as pessoas que falam é, espanhol, que a maioria de vocês que estão aqui falam espanhol, né, ou, ou não necessariamente nativo, mas sabem espanhol. Então fica mais fácil entender português. E o que é diferente em português, eu me dou o trabalho de fazer essa pesquisa, digamos assim, na internet, sempre filtrando palavras para trazer para vocês. Então a ideia é que vocês aprendam mais em menos tempo. Não esqueça que eu tenho também aí mini curso grátis de português, ok? Tenho cursos pagos de português também. Na descrição do vídeo aí eu vou deixar os detalhes para vocês que querem levar mais a sério aí a aprendizagem do idioma com um conteúdo mais estruturado, mais avançado para levar vocês a um nível bem... Ou seja, olha, olha a palavra para levar vocês para outro patamar de português. Levar para outro patamar, outro nível de português. Aqui é um nível mais alto, é claro. O título do vídeo que eu escolhi aqui, se eles não mudaram o título, é claro, né? mas é tipo oito, não, oito atores, hein, que fizeram, que foram demitidos por fazer besteira, né? Não vou falar a palavra aqui, que vai que o YouTube censura, né? Ninguém sabe. O vídeo é do canal Pipocando, que fala sobre filmes. Recomendo demais esse canal. A galera é super gente boa que apresenta o canal. Tem conteúdo bem relevante para o pessoal que gosta de cinema, né? de séries também e que querem aprender mais, mais do que isso através do idioma, né? Como eu sempre falo para vocês. Aprender mais que português através do português. Ah, eu gosto do seriado, sei lá, é Stranger Things. Ok, então vai com certeza você vai procurar lá e vai ter alguns vídeos falando sobre isso. E você vai saber mais sobre sua série favorita e através de português. E essa é a ideia. Isso é uma maravilha. Então, galera, deixo aí a explicação para vocês. Eu espero que aprendam, prestem atenção, ok? Guardem esses vídeos aí nos favoritos de vocês. Salve esse conteúdo para que vocês possam revisar o material, beleza? Vamos lá! Ok, o título aqui, né? Oito atores demitidos depois de fazer um miércoles, aqui, né? Para Censura aqui do YouTube, né? Canal Pipocando, ok? E você já percebe aqui que oito atores, não? actores, aqui já é sem um C, né? Então ele começa aqui falando que os atores que vacilaram, vacilar é você cometer um erro, ok? Vacilaram, cometeram um erro, fizeram uma, uma burrada e perderam o emprego. E ele fala que, ah, não tinha como deixar passar batido. Então quando você deixa passar alguma coisa batida, é quando você não se lembra de algo. Então, ah, caramba, deixei passar batido isso, passou batido, eu esqueci de fazer isso. Eu tinha cinco coisas para fazer, eu só fiz quatro. Então a quinta passou batido, eu não, não me liguei, não, não lembrei de fazer isso. Então, ah, não, não tinha como deixar passar batido, tal pessoa né que fez aquela burrada. não Passar batido, deixar passar batido. Então, ele faz piadas com a jada, não sei o que e tal. Então, piadas são brincadeiras, ok? São piadas. Uma pessoa que é comediante conta piadas e as pessoas riem das piadas. Então, ele fala aqui que antes de eles serem casados, ele já zoava. Então, ele já... zoar é você brincar com a cara de alguém, tirar a onda da cara dessa pessoa. Você tá zoando do verbo zoar, ok? Eu tô zoando da cara dele. Ele fala aqui, ah, que uma, ela tem uma doença que gera, que gera queda de cabelo. E eu destaquei aqui o queda, ok? Porque a ideia é destacar palavras e expressões que sejam mais diferentes do espanhol. Então, queda de cabelo. O cabelo cai. Eu também posso estar caminhando e escorregar e levar uma queda. Eu sofrer uma queda também, né? Tipo, é teoria seria sofrer uma queda, mas muita gente fala que levou um susto, né? Tipo, levei uma queda, mas você não leva uma queda para um lugar, mas as pessoas falam, ok? Então, sofri um susto, ou sofri uma queda, ou levei um susto, levei uma queda, ok? Então, essa foi a última gota d'água para o Will, ou seja, isso aqui foi o limite, ok? A última gota d'água, ou seja, mas foi a última gota, só era isso que faltava para eu explodir aqui de raiva, ok? Então, ele fala que, a ah, e a, a série acabou sofrendo uma, um filme, né? sofrendo uma pausa. Então a gente usa muito uma pausa em português, pausar. Como se fosse em inglês, né? Ah, o, o, o, tá pausado? Eu tenho que pausar o filme pra gente pegar tal coisa. Pode pausar aí pra gente? Pausar, ok? Que é tipo parar, congelar né? ali. Ele fala que a ah, Netflix engavetou o longa-metragem. Então quando você engaveta alguma coisa, imagina que é uma gaveta pra você guardar as coisas, né? Você tem a mesa, por exemplo, aqui na mesa que eu estou com o computador, eu poderia ter uma gaveta embaixo da mesa. Não tenho gaveta, mas poderia ter uma gaveta que eu abro a gaveta e coloco coisas dentro. Então, quando eu engaveto alguma coisa, é quando eu esqueço disso, eu, tipo, deixei para depois. Ah, isso aí já estava engavetado, esse projeto já está engavetado há três anos. É agora que eles vão fazer alguma coisa. Mas isso já é um projeto antigo, já, né? Olha, olha gesto que a gente faz em português, né? No Brasil a gente faz isso. Para trás, eu gravei um vídeo aí sobre gestos que nós fazemos no Brasil. Ok, então falar ah, a questão é que não passando pano para academia. Então, quando você tá passando pano para alguém, uma expressão bem brasileira aqui, é quando você tá fazendo o, o, o trabalho mais difícil, digamos. Quando você tá passando pano na casa, está limpando a casa. Você está deixando tudo limpo, tudo, tudo perfeitinho. Então, eu não quero passar o pano aqui. Eu não quero fazer o trabalho completo aqui para é, isentar essas pessoas de culpa, entendeu? Eu não estou justificando o que eles estão fazendo, entendeu? Então, essa, eu não estou passando pano, entendeu? Para a academia de, de awards, awards, né? Então, aí ele continua aqui. Uh, talvez foi isso que... Talvez, talvez foi isso que pesou para eles. Quando uma coisa pesa para alguém, ah, isso pesou muito para mim. Não sei se espanhol falam assim, tipo, ah, isso, isso pesou muito para mim. Esse é algo que, que pesou muito para, para serlo. Como pesou muito a carga né, para a pessoa, é uma carga muito pesada, pesou muito para você. Então, nesse caso aqui, tipo, o que a pessoa fez na, no vídeo, na, na série, no filme, pesou muito para eles, né? tipo, foi, foi algo assim de grande relevância. Okay? E ele fala que foi, ah, ah, isso aí foi um baita motivo de discussão, né? Um baita motivo de, discu de discussão. Então, baita, nesse caso aqui, é a mesma coisa de grande. Ok? Eu posso chegar numa casa que é muito grande e falar, nossa, você tem uma baita casa. Baita casa, né? Tem uma baita casa, foi um baita problema, foi um grande problema. Então, isso, é você vai usar baita. Eu nunca vi estrangeiros usando essas, essas palavras assim, a menos. Você já deve ter visto por aí que tem um curso de português que é mais avançado, né? É um curso aí de palavras e expressões. Muitas coisas também... Ah, e também, se você ver os vídeos aqui no YouTube, você vai aprender muitas coisas também diferentes, muito diferentes do espanhol e coisas que provavelmente você não aprende em livros. Então, eu sempre menciono o curso e eu recebo muito comentar, muitos comentários de estudantes que usam palavras assim como baita, né? Usa palavras como engavetar também, ou palavras como zoar, né? que são palavras que eu explico no material também e o pessoal do Brasil quando escuta, tipo, fica impressionado. Mas é, é, é normal, né? Porque não é comum que um brasileiro, que um, que um estrangeiro diga, é, é, use uma palavra como essa, porque é, é muito nativa, né? Mas vocês estão aqui aprendendo, né? Ou seja, tem como aprender sem traduzir, sem traduzir, olha, sem traduzir, o que é sem tradução? Passo o dia falando espanhol, eu vou falar em português. Dá aquelas misturebas, aquele portanhol. Ok, então. Tinha uma cacetada de projetos alinhado para o futuro. Então, uma cacetada de projetos, é, tipo, são muitos projetos, ok? São muitas coisas. Uma cacetada de projetos. Então, cacetada também. Pode ser uma cacetada na... Você levar uma cacetada, ok? Levar uma cacetada. Você leva uma porrada na, na cara. Então, Agora, olha o detalhe aqui, quando ele fala no, no vídeo, né? Ele fala, as coisas descarrilha descarrilharam, não sei o que, não sei o que. Ele falou, descarrilharam. Ele, ele falou no vídeo, descarrilharam. Para você ter noção, e, e aqui tá a correção, né? Descarrilharam. Então, ele falou, descarrilharam. Eu entendi, descarrilharam. Eu escrevi, descarrilharam, como eu sei, que foi como ele falou, mas apareceu a a correção. E eu fui atrás da, da escrita mesmo, da, do verbo, né? E realmente é descarrilar. Né? É, é tipo, é de, de carril, de carril. Então, descarrilaram, né? Então, para você ter noção que eu, como brasileiro, e o cara também do vídeo, como brasileiro, uh, pensava que era descarrilaram. Porque fala tão rápido que você nunca escreve a palavra, entendeu? Então, como você vai escrever você? Caramba! É um detalhe, né? Eu não sabia que escrevi dessa forma, não. Descarrilaram? Eu pensei, eu vou querer descarrilharam. Mas, não, é que todo mundo fala descarrilaram, mas é descarrilaram mesmo. <risos> é tipo, vou aprendendo também quando eu ensino aqui pra vocês. Okay? Então as coisas descarril... descarrilaram quando começaram a surgir acusações. Então descarrilaram é tipo o um trem está no carril, está né? na linha do trem. Tá? Então, quando descarrila é quando pá, pá, sai da linha do trem, então perde o rumo, ok? Ele, ele fala que ah, então várias mulheres vieram à tona falando sobre esses escândalos, né? Quando alguma coisa vem à tona, galera, é, faça anotações nessas palavras, ok? Desses verbos, expressões, porque são coisas bem brasileiras, ok? Então, quando algo vem à tona e você não vai aprender isso em livros de gramática, essas coisas, dificilmente. Então você aprende na prática, e prestando atenção, e repetindo, ok? Então várias mulheres vieram à tona, comentando sobre isso. Várias histórias vieram à tona. Então quando algo vem à tona, é quando chega na, na, ao conhecimento de todo mundo. É tipo, a notícia veio à tona. Ou seja, essa pessoa estava fazendo isso há 20 anos, e só agora que a notícia veio à tona. Quando acontecem também escândalos né, no, no, em vários países de pessoas que ah, são super santos, que oh, que lindo, que ajuda as pessoas, e de repente né, vem à tona uma história né, que desmorona tudo. Né, tipo, era tudo uma farsa aquilo. Era tudo ali para enganar as pessoas. Então é uma história que veio à tona, ok? Então, tem um histórico de crimes graves que vem de gerações, ok? Então essa pessoa tem um histórico non, é, um historial? Seria? Ah, tem um historial de de tal coisa. Oh, tinha. Ah, é que ele tem um histórico de violência. Uhum. Sim, porque em espanhol tem historial, né? E tem e tem histórico também, né? Tem a palavra existe, então... Oh, não sei, estou na dúvida aqui. Ok. Crimes, crimes, não crimenes, ok? Crimes graves, ok? Que vem de gerações, ok? De gerações. Então, nossa, Hollywood é, Hollywood é doideira, né? doideira que vem de doido, ok? Então, doideira é uma coisa muito doida, ok? Doideira é muito doida, significa. Uma coisa muito doida. Muito... Hollywood é muito doida, né? Será assim, ó, doideira. Ou muito doida, né? não sei se Hollywood é feminino ou masculino. Então, não consegue ficar de boca fechada para falar besteira. Então Ah, essa pessoa não consegue ficar de boca fechada, não consegue ficar de boca fechada, boca fechada para falar besteira para falar boagem ok eu falo, eu aprendi aqui na na, na coluna falar ah que que que cierre a reta mesmo que cierre a reta calar a boca né tipo fechar a boca fica com a boca, uma boca fechada aí então mesmo quando o emprego dos sonhos está na reta e quando algo está na reta é como está na decisão é tipo uh, o, o que é que está em jogo isso então ele fala, basicamente o que ele falou aqui foi mesmo quando o emprego dos sonhos está em jogo. Ou seja, você sabe o que é que está em jogo. Se você fizer isso errado, você tem noção do que está tá na reta aqui, do que você pode perder. Então, ou seja, isso aí está na reta, né? O que é que está na reta aí? Então, a é uma expressão em português: está na reta. Está <risos> na reta. Mas assim, tipo, está na reta seria tipo. A, a tradução literal, né, tipo está na reta, está no na, na direção, né, no, na reta. Então, mas aí ele fala que tudo foi por água abaixo, tudo foi por água abaixo, no piscar de olhos. Ah, era para ter selecionado tudo aqui. Então, tudo foi por água abaixo, né, tipo puf, desmoronou aquilo dali, né, tipo caiu tudo, desabou os planos, no piscar de olhos, né, tipo puf, no piscar de olhos, foi Rápido, ok? Então, ele fala aí, no, no, no, no momento ele fala assim, tipo, ah, ah buguei, buguei. E, tipo, buguei vem de bugar, que vem to bug. É que, tipo, em inglês, é, é um sistema que tá bugado, né? It, it's bugged, né? Um sistema que tá bugged. There is a bug in the, on the, in the system, eu acho. Como o meu inglês aqui, tentando aqui inventar coisa. Então, buguei, bugar, to bug, ok? É, bugged, seria então, quando, então é, um, é um verbo inventado, okay? não existe o verbo bugar, okay? não, tá, eu buguei, é, vocês bugaram, ou seja, é, é algo criado, como vocês já viram em outras aulas que eu falo para vocês, tem verbos que são inventados, ou seja, é uma coisa que as pessoas entendem, ok? E aí a questão é que, os dicionários, os dicionários vão ter que ser atualizados, né? Que bom que tem dicionário online hoje em dia, e você não tem que esperar a nova versão, comprar um dicionário físico para você ver as novas traduções. É, tudo mais rápido internet, hein? maravilha! Apaixonado pela internet. Okay. Começar a espalhar mensagem transfóbica, né? Então ele fala assim: começou a espalhar, começou a espalhar, né? Disseminar mensagem transfóbica, ok? Eu posso, eu, posso, eu posso dizer aqui, aproveitando, veio à tona daqui de cima, né? Eu posso falar que uma pessoa começou a espalhar boatos, espalhar rumores, e de repente, de repente, um grande problema veio à tona, ok? Tipo, surgiu, apareceu, assim, tipo, se destacou, ok? Então ele fala aqui, ah, ela conseguiu se queimar, ela conseguiu se queimar. Ele fala assim, ah, ela se torrou, né? Na verdade. Nem se queimou, se torrou, ou seja, torrou é mais do que queimado, ok? Então, quando você se queima, quando você está queimado, é quando você está com a reputação suja, você está com a reputação comprometida. Então, quando você queima alguém, é você falar mal dessa pessoa, ok? Então, ela fala, não, você está torrado, ok? Você está muito queimado na indústria, cara, você não vai conseguir trabalhar aqui, dificilmente vão te dar emprego. Por quê? Porque você está muito queimado, ok? Aí ele fala, ah, quem manda ser burra, né? Aparece um videozinho assim, um memezinho, né? Quem manda ser burra? A gente usa muito esse, quem manda. Quem manda ser idiota? Quem manda ser uma pessoa tão estúpida? Ah, quem manda ser tão gentil com as pessoas? Aí o pessoal se aproveita de você, entendeu? Então, quem manda? Ou seja, quem, quem é que tá obrigando você a fazer isso? Não, você que fez. Aí ele fala, ah, quem manda ser burra? Né? Tipo, você que foi burra, otária, né? Estúpida, né? Otária. <risos> a Gina continuou tirando sarro, usando termos ofensivos, ok? Tirar sarro da cara de uma pessoa é você rir da cara dessa pessoa, você tá fazendo é, brincadeira com essa pessoa, né? Você tá brincando com essa pessoa, tô tirando sarro, tô rindo da tua cara, entende? Então se você é, cair, a pessoa pode tirar sarro da tua cara, ou, ou se você, sei lá, você tá com, com alguém e, e fala que, ah, a minha namorada nunca me traiu, não sei o que e tal. E de repente descobrem que você é corno, né? Aí os seus amigos de confiança começam a tirar sarro da sua cara. De, ah, rapaz, e você falando que nunca, nunca tinha sido traído, né? Você é corno, corno e não sabia, né? Corno, né? Corno. É o corno. Corno que não sabia. Ok, então. E aí, meu amigo, aí, meu amigo não teve outra. Ou seja, não teve outra, tipo, não, não poderia acontecer outra coisa, né? Tipo, a Lucas filmes <coughs> desculpa mandou a Gina embora, né? Aí ele faz uma brincadeira lá, ele faz uma brincadeira, né? Um trocadilhozinho com Vocês querem que a Gina vá embora? Aí ele fala: "Vagina", tipo "vagina", "vai embora, Gina", mas tipo "vagina", dá um entender outra coisa, né? Ele faz a brincadeira com isso. É muito antiga essa brincadeira. Então, quando tudo desmoronou, né? Então, quando tudo desmoronou é quando tudo caiu, quando tudo E o caso estourou. Mundialmente, né? Tipo, estourou, né? Tipo, pipocou, apareceu, né? Veio à tona mundialmente. Então, um dos primeiros casos dessa leva aí, dessa leva aí. Quando você fala uma leva, é tipo uma remessa. Quando é que vai ter outra leva dessas roupas aqui que vocês pedem? Ah, daqui a dois meses a gente vai pedir outra remessa. Ou seja, a gente vai pedir outra leva. Né? Na próxima leva de pessoas, né? tipo, é no próximo combo de pessoas. Né? Então ele fala assim, um dos primeiros casos desse combo aí, né? tipo, desse, desse, desse, desse, desse combo né? seria, dessa remessa, né? então, seria dessa leva aí. Então uma leva, okay? chegou aqui uma leva de pessoas, né? tipo uma, um combo de pessoas, né? uma remessa de pessoas. Então, muitos atores, produtores, diretores, rodaram bonito, né? <risos> rodaram bonito. Então quando você roda, nossa cara, você rodou, viu? Você rodou. É tipo, você sofreu por alguma coisa. Quando, é como você se dá mal em alguma coisa. Não? Eu, eu rodei, viu? Eu, tipo, eu rodei para conseguir isso. Eu, eu rodei, eu, tipo, eu sofri muito para conseguir, conseguir isso. Então é uma, é uma dificuldade, okay? Quando você. Ah, cara Eles rodaram muito, eles assim, tipo, rodaram bonito, tipo, sofreram com estilo, viu? Sofreram assim, com, com, com algo muito inesperado, né? Foi assim, um, um escândalo a nível Hollywood, que a gente não vê todo dia, né? Essas, essas, essas coisas. Então, nisso, nisso, né, que aconteceu aí. A Netflix liberou uma verba pesada para fazer a substituição acontecer. Então, a Netflix liberou uma verba. Então, verba aqui, nesse caso, é a mesma forma de dinheiro, ok? Mas você não chega no local e fala, eu posso pagar com verba ou só aceita cartão? Não, você fala, eu posso pagar com dinheiro ou só aceita cartão? Verba é mais num caso assim de você liberar um, um, um, um orçamento, né? De você, qual, qual o orçamento que você tem Uh, designado para isso, né? Qual é, qual é a verba que você tem para isso? Não, então a Netflix, a Netflix liberou uma verba, liberou um dinheiro uh, designado para tal coisa, ok? Então acontece muito no mundo político. Então você, uh, o governo, ele vai liberando verbas para os, uh, estado, os estados. E os estados, os estados, vai liberando os verbos para as para as cidades. Então isso é a verba, né? Verba é dinheiro, ok? Então, verba pesada, né? Tipo, a verba pesada é muito dinheiro. Para fazer a substituição, olha só. A substituição, não substituição, reemplaço. Substituir, não, é reemplaço. Ah, reemplazamento, não. É la acho que é substituição. Acontecer. Então, inclusive com os atores que interagiam. Então, os atores que interagiam, né? Do verbo interagir. Então, interagir interagir ok estão interagindo com as pessoas os atores que interagiam ok e ele continua aqui né em 2011 só se falava nele então em 2011 essa pessoa né só se em 2011 só se falava nessa nessa pessoa só se falava nele só se falava nele só se falava nela só se falava disso só se falava ou, ou só se sabia disso né só se falava disso é apenas isso mas eu falo, ah, mas não deu certo, né? quando não dá certo, não funcionou, não, não deu certo. Então eu falo, ah, depois de toda essa bagunça, o Shin foi mandado embora. Toda essa bagunça, toda essa desordem, toda essa bagunceira aqui, toda essa bagunça. Então, depois de toda essa bagunça, de toda essa reviravolta, o Shin foi mandado embora, né? Tipo, vai embora, você foi despedido. Então, ah, por que você quer bater o recorde de burrice? Ele fala, né, bateu o recorde de burrice, né, burrice, de estupidez, de ser burro, né, burrice, ok, de, de burro, e, e bateu o recorde, né, tipo, alcançar o recorde, bateu o recorde, ah, ele bateu o recorde de burrice, vai bater o recorde de burrice, vai entrar pro Guinness aí, okay? Então, para deixar as coisas mais leves nessa lista, né, tipo, para deixar as coisas mais leves, mais suaves, ok, vamos deixar as coisas mais suaves, ok, então ele fala, tudo degringolou quando a informação foi vazada na internet. E ele comentou sobre o assunto. Né? Tudo degringolou quando a informação foi vazada na internet. E quando, quando uma coisa degringola, que eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? eu tive até que pesquisar o que é degringolar. Então tudo degringolou, ou seja, tudo caiu, é a mesma coisa de desabar, ok? Tipo, desmoronou, caiu quando a informação foi vazada na internet, ou seja, ficaram sabendo na internet, a informação escapou e chegou na internet. E ele comentou sobre o assunto, Aí ele falou, ah coitado mano, tipo, ah pobrezinho seria, né, coitado mano. E a mano é como de hermano aqui, né, de maninho, mano, é como um hermano. E coitado é tipo pobrecinho, pobrezinho, ok? Aí ele fala, ah, isso parece ter sido bastante para voltar atrás. Quando você volta atrás, ah, ele, ele decidiu voltar atrás. Né? Ele se arrependeu de alguma coisa, ele, ele falou algo e de repente ele, hum, ele voltou atrás. Né? Ele desistiu da decisão. Então ele fala, ah, há males que vêm para o bem. Né? Há, há, há, há, há existem coisas ruins que vêm para o bem. Não né? hum, há mal para que não sei o que. Há é uma expressão, tem uma expressão dessa em espanhol também. Okay? E, além disso, ele não poupou elogios e disse que a abordagem do Tom funcionou. Então, fora isso, né? Tipo, ah, de é mais e tal. Então, além disso, ele não poupou elogios, ou seja, ele não economizou elogios. Eu não vou é, me privar de fazer elogios. Eu vou fazer todos os elogios. Eu não vou poupar elogi elogios. Então, você não poupa, você entrega, entendeu? Poupar é a mesma coisa de você economizar, de você reter alguma coisa. Estou poupando algo. E disse que a abordagem do Tom é, funcionou. Né? A abordagem, olha só. Então ele, fala, ah, se ele se ele tivesse um emprego ferrado, olha, se ele tivesse um emprego ferrado, um emprego ferrado é, <risos> é um emprego muito ruim, ok? Ele talvez não falaria a mesma coisa, então ele não conseguiu o papel, mas conseguiu o papel para outro filme. Então ele, ele elogiou, não poupou elogios, né? Pra, pra outra pessoa que ficou no papel que seria dele. Mas como ele tava num trabalho bom, ok, maravilha. Então eles especulam, né, aqui, é? Né? Tipo, ah, se ele tivesse um emprego ferrado, ele talvez não falaria a mesma coisa, né? Tipo, ele estaria com raiva, reclamando e tal. Então ele fala aqui, ah, é. <risos> Atores que tomaram no furico, né? Então, é um palavrão aqui, ok? Então. Você já deve ter ouvido em português né, insultos e as pessoas falam tipo, ah, vai tomar num, né, num, pá, um asterisco. Então, furico também é um asterisco, ok? É uma forma bem informal de falar sobre isso. Então, Depp chegou a ser afastado do projeto. Então, afastado é quando você está distante de alguma coisa, você foi afastado de algo. Eu posso pedir para você afastar um pouco, você pode afastar um pouco aqui que está muito em cima aqui de mim, estou sem espaço, estou ficando com calor. Ok? E realmente estou com calor aqui, com essa janela fechada. Então, espaço, ok? Afastar, beleza? Então, vou falar, já a Amber, rolaram boatos aí sobre ela ser cortada de Aquaman, Aquaman 2. Então, rolaram boatos, ou seja, aconteceram rumores, ok? Boato é rumor. isso é só um boato, é só as pessoas falando sobre isso, mas ninguém sabe se é verdade. Então, rolaram boatos aí, sobre ela ser cortada, ela foi cortada né, de Acomenda, tipo, ela não vai mais participar, participar, mas é um boato, ok? Então, ele fala, o fato é... O fato é que a galera na internet segue pedindo os dois dentro e fora dos projetos. Então, o fato é, tipo, ele leitou esse, Como que é? O fato é... O fato é, galera, que na internet a galera... Ele fala duas vezes. O fato é, galera, que na internet a galera segue pedindo continua pedindo, né, também os dois, os dois dentro e fora dos projetos, ok? Então coloquei aqui galera, o fato é, né? O fato é, a gente fala, o fato é, né? Eleito é, é muito usado. Não, o fato é que você sempre quer fazer as coisas assim, né, o aqui e tal. Esse é o fato, ok? Não, não tem como você argumentar contra, porque é a realidade, é isso que acontece. Que okay? a galera da internet segue pedindo os dois dentro e fora dos projetos, ok? Com J, aí. Aí, aí, o que foi que eu fiz? Aqui, okay. com J, beleza? Ok, muito conteúdo. E aí, pessoal, aprendeu alguma coisa? Espero que sim, como sempre, né? A ideia é que vocês terminem esses vídeos e... Uau! Aprendi um montão de coisa. Não tem sensação melhor que essa, sinceramente. Eu fico feliz demais quando eu escuto os comentários de vocês. Nossa, eu tô aprendendo tanto português. Eu comecei a ver seus vídeos agora. Faz uma semana que eu tô vendo seus vídeos e eu já aprendi mais do que não sei quantos meses que eu tô tendo aulas, não sei onde, né? Mas geralmente, né? Tem muitas aulas que, por ser. Em, em... O que acontece com as aulas, muitas vezes? É, não, não, não é todo dia. E a outra questão também é que é muito lento. Você tem uma aula por semana. Uma hora, nada mais. E o resto da semana, nada. Quando você tem aulas aqui na internet, você pode ter aula todos os dias, várias vezes por dia. Pode consumir conteúdo nativo do Brasil. Então é claro que seu nível de português vai aumentar, mas muito rápido. E essa é a ideia, que o nível de vocês aumentem rápido. Que vocês possam, já, ok? Se livra já do português. Não, não necessariamente, tipo, eu não quero mais o português. Mas tipo, ok, já, terminei com a aprendizagem do português. A parte mais grossa, digamos assim. Agora é só praticar. Porque você nunca vai deixar de aprender um idioma, na verdade. Não, não tem um ponto assim de, ok, terminei de aprender. Não, nem o seu idioma nativo. Mas tem o, o, a curva de aprendizagem, né? Que você sabe que no começo é muita coisa. Uma pessoa que está começando a aprender português agora e se depara com um vídeo desse, com esses vídeos que eu gravo aqui para vocês, com tantas palavras e expressões, a cabeça explode, porque é muito conteúdo. E é um conteúdo mais avançado, né? Relativamente mais avançado. Ah, eu estou começando agora, o meu nível é básico. Eu vejo esse vídeo, vou ver o vídeo lá no canal Pipocando e fico mais confuso ainda, porque o nível é muito avançado. Então vá com calma, galera. Na descrição do vídeo aí, vocês vão encontrar o mini curso também. Eu tenho conteúdo grátis aí, fora esses vídeos aqui no YouTube também, que vocês podem melhorar o nível de vocês, ok? E o bom é que tem um guia, né? Tem, tem algo que você pode seguir ali, um procedimento, para que você atinja seu objetivo. Continuando aqui sobre o vídeo do Pipocando, ok? Vou fazer uma revisão bem rápida aqui com vocês de algumas palavras. Eu vou escolher aqui aleatoriamente algumas palavras para ver se vocês lembram aí, beleza? Ok, vamos lá. Engavetou, cacetada, piscar dos olhos. Piscar dos olhos? Buguei, espalhar. Ah, isso é muito fácil. Tirando sarro. E a última aqui, vacilaram. Nossa, vocês vacilaram, né? É, tá tá fácil de ler, né? tá, tá, tá, tá. Não. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, ok? Que esse material esteja trazendo um ânimo para vocês também. Que não é somente aulas de português. Eu tento também trazer muito entusiasmo aí para vocês. Porque eu lembro que isso funcionou demais comigo aprendendo inglês, como eu já contei aí para vocês. aí. Muitas pessoas já sabem essa história. As pessoas que estão na minha lista de e-mail sabem que eu mando essas, essas histórias pessoais aí da, da vida, né? As coisas da vida. E uma das coisas foi aprender inglês por minha conta. E o professor, AJ Hogue, que eu recomendo demais, é o ídolo, assim, eu admiro demais o cara. Ele ensinava como... Ele ensina, na verdade, ainda, né? Ele, ele tá mais velho, é claro, né? Eu comecei a aprender com ele em 2006, eu acho. E eu lembro, eu lembro demais, quando eu tava perdendo a motivação, assim, eu tava ficando... Nossa, eu tava. estava... Ah, é a crise dos três meses, sabe? Aprendendo o idioma. Aprendendo inglês, nesse caso. E eu voltava a ver os vídeos dele e eu via aquele entusiasmo, aquela alegria ensinando, sabe? Aquele sorriso na cara, ele é meio louco, assim também. Aí, aí eu, eu era contagiado. Eu era contagiado não pela vontade do idioma, não, não por conta... Nossa, que bacana o idioma. Não, mas, não mas, tipo, mas que bacana aprender o idioma com essa pessoa. E essa pessoa traz motivação e isso me ajudou demais. Então, querendo ou não, eu aprendi inglês com a metodologia que AJ, AJ Hogue oferece né, nos cursos dele. Eu apliquei muitas coisas, muito do que eu ensino. Eu uso também a metodologia que ele, ele usa. Adaptei várias coisas para espanhol, é claro. E coisas também que eu criei aí através da minha experiência dando aulas de português. Eu só sei de uma coisa. A galera curte. Quem gosta de aprender assim, né? Tipo, sem livros de gramática, de uma forma mais espontânea, maravilha. Estou aqui para ajudar vocês. Se vocês gostarem do conteúdo, se vocês estão aprendendo, compartilhe com os amigos de vocês, deixe um like de vocês aí. Veja a descrição do vídeo também para mais conteúdo e participem nos comentários, ok? Até os próximos vídeos e se inscreva. Nossa, eu tô com sede. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!